Eu acho que é muito bom poder ver todo esse engajamento do, do brasileiro uh, nesse segundo turno. No primeiro turno já teve muita, muito engajamento do povo brasileiro e eu acho que isso só mostra o quanto as pessoas estão realmente dispostas a fazer... Uh, a democracia valer. Eu acho que foi bastante complicada porque a gente tinha dois extremos, né dois gigantes competindo e foi bastante agressiva, eu diria, não foi uma campanha eleitoral suave, foi bastante agressiva. Eu acho que uh, ficou muito polarizado e muitas pessoas acabaram por escolher determinados candidatos uh, por, por, por causa dessa polarização. Então acho que a polarização foi o grande a grande questão dessa dessa eleição injusta injusta de é, uma parte bem é, suja mas é, eu creio que o bem, ele sempre vence, então, é, com certeza, Deus é maior e vai fazer o melhor para o nosso país. Teve muita coisa que foi desinformação, até onde eu pude perceber dos dois lados, houve diversas coisas que não me agradaram, mas de qualquer maneira, acho que a mídia portuguesa ajudou bastante a trazer muita informação para nós, para podermos entender quais são as propostas de cada candidato e tomar a melhor decisão. Eu acho que agora sim, as brasileiras estavam cansadas de todo de tudo que estava acontecendo no Brasil, toda a homofobia, misoginismo... É, tudo que, toda a corrupção que o governo do Bolsonaro causou, é, o pobre perdeu o valor, perdeu o direito de estudar, de casa E hoje eu vejo que muita gente se mobilizou para vir votar